Fala galera, beleza? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo sobre a plataforma de investimentos Binomo. Basicamente, estou trazendo uma série né, de 10 vídeos, onde cada vídeo aborda um tópico aí sobre a plataforma, então eu aconselho você a assistir todos os episódios, vou deixar em cima nos cards. E pra quem não conhece a plataforma, basicamente é uma plataforma onde, através da análise gráfica, você tem que decidir se o gráfico está com uma tendência de alta ou de baixa. E aí, você busca, através da sua estratégia, estar saindo com lucro, né? E acertando a previsão, você obtém esse lucro, certo? E enfim, se você tá acompanhando a série e você viu que a gente já falou como operar, como depositar, como sacar, diversas coisas e no vídeo de hoje eu vou falar um assunto muito legal com vocês que é o seguinte: será que dá para você usar no seu celular a Binomo? Porque geralmente eu tenho trazido os vídeos só aqui no computador, como vocês estão vendo a tela aqui no meu computador, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem computador ou você tem computador mas quer também poder operar no seu celular. Então eu vou tirar essa dúvida aqui para vocês no vídeo de hoje. Então se prepara, deixa o like, se inscreva se você for novo e Atenção, ao longo desse vídeo aqui vai ter um QR Code na tela, se você quiser tá acessando a Binomo, e também tem um link direto aí embaixo no comentário fixado. Você pode estar acessando aí no seu celular esse link, né, também. E enfim, vamos lá, a gente, já respondendo essa dúvida. Estamos aqui na Binomo Help Center. Então, aqui tá falando sobre o aplicativo móvel, né, ou seja, o app para celular, perguntas gerais. Vocês têm algum aplicativo para celular? Então, vamos clicar aqui e olha só, nossa plataforma está disponível para usuários de smartphones e tablets. Então, sim, galera, você pode usar no seu celular ou tablet de... <laughs> E você pode baixar o aplicativo da Binomo. Tem na App Store, ou seja, se você tiver iPhone, você pode estar tá baixando Google Play, se você tiver Android, App Gallery, Galaxy Store, Aptoide ou App Toko. Então, de acordo aí com a sua preferência. Eles também falam que estão constantemente melhorando o aplicativo e adicionando novos recursos e ferramentas para análise técnica. Isso é muito bacana. E olha só, muito importante também, que eles também têm a versão móvel da plataforma, onde você pode ser Binomo a partir do navegador do seu celular ou tablet sem baixar o aplicativo. Então, vamos lá. Isso é algo muito pertinente. Qual que é a questão? Se você tem computador e tem celular, você pode acessar pelo celular. Agora, se você não tem computador, nem notebook, só tem celular, você pode operar pelo celular. Ou se você tem computador, mas quer operar fora de casa, né? Você tá viajando, pode é, operar pelo celular. Ou se você até tem celular, mas ele não tem memória, pode acessar pelo navegador, não precisa baixar o aplicativo, né? Se o seu celular tiver memória, pode baixar o aplicativo. Agora, se não tem memória, for um celular mais fraco, você pode também operar pelo navegador. Então, isso é muito legal, a binômio é acessível aí para todo mundo, qualquer lugar do mundo, né? Aqui eles falam um pouquinho, ó, da questão do aplicativo Android. Então, eles implementaram um novo design no aplicativo da Binomo para Android. Você pode conferir as mudanças aqui. Então, olha só, orientação retrato. Então, você pode estar usando tanto na horizontal quanto na vertical, certo? Tem também aqui, ó, tá falando o gráfico vertical que complementa o horizontal com o qual você já está familiarizado, né? Onde é só girar o dispositivo para alternar a orientação e sentir a diferença. Bem legal, né? A gente vai conferir, inclusive, isso agora. Então, galera, tô mostrando aqui aqui na tela para vocês, ó, aqui no meu Android na Google Play, ó, você pode instalar Binomo, certo? Mas lembrando que já tá o link direto para vocês, é, aí embaixo no comentário fixado, tem o um QR Code também, você pode estar tá acessando. E aqui, olha só que legal, não sei se vai dar para ver direito na câmera, tá? Mas aqui está o aplicativo da Binomo, normalmente, certo? Olha só, dá para mexer aqui, o gráfico, tudo bem, ó, legal, né? E como foi falado também, ó, virando o celular, ó, você pode estar tá usando as duas versões, né, nas duas orientações aí, ok? E bom, galera, basicamente a ideia do vídeo de hoje foi essa, né, tirar essa dúvida, né, porque eu sei que nem todo mundo tem computador, às vezes você quer operar no celular, às vezes você viajou, quer operar no celular, então tirei essa dúvida aqui pra vocês, você pode sim operar no celular, independente se tiver memória ou não do celular, você pode usar ou com o aplicativo ou através do navegador, então isso é bem legal, e eu resolvi fazer esse vídeo focando nisso, certo? Pra finalizar, só avisando vocês que a binoma é para maiores de 18 anos, ok? E existe sim o risco de perda de capital, mas a nossa ideia é sempre estar tá melhorando nossas estratégias e estudando para estar tendo os lucros, ok? E enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, até a próxima, valeu!